Fala galerinha, aqui é o Bill, eu vou fazer um vídeo tutorial rapidinho, de um, de um, não sei se é bug ou se é alguma coisa que eles vão corrigir depois Pra você conseguir carta mais rápida no, no, no jogo novo de cartas do, da Riot é, você sabe que toda vez que você vem em coleção aqui, você tem um tipo de carta limitada, né E no Rewards, com os pontos, você vai conseguindo Só que aí você tem que ficar ganhando, ganhando, ganhando Então, o que eu percebi, que se você vier aqui, tá, vamos jogar aqui é, no começo do jogo você apanha muito, né? A versus player. Você apanha muito porque os caras já tem carta, você não tem e você tem que ficar tentando e tudo mais. a gente acha uma partida. E... É ruim, né? Porque você, você não, ainda está com os decks fracos, com carta fraca. Ainda você não tem aquela variação de carta. Beleza. Achou a partida. Vai com o carinha aqui. Beleza, a gente vai. Escolhe. Escolhe aqui, não precisa dar replace de nada Aí espera o turno dele Faz um carinho aqui, ó Até ele ficar bravo <risos> Ficou bravo aqui Vamos, meu querido Escolheu aqui A gente escolhe aqui essa daqui tá, Beleza Minha vez de defesa Aí espera a vez dele Tá, demorou demais Aí ó, beleza Eu que vou atacar Demorou demais, você aperta ESC Dá surrender e foi Acabou, perdi né, feio Perdi pra caramba, mas nem tudo é ruim Porque ó, eu ganho 50 de ponto E ó, com 200 Eu já consigo a caixa E já ajuda Pra conseguir um deck novo Aí você é só entrar no jogo, dá surrender Até conseguir, vou dar continuar aqui até você vir nos rewards aqui, ó. E conseguir todos esses daqui. Aí já era. Porque o tempo de surrender é em questão de segundos. É que eu demorei pra dar surrender. Mas o tempo de partida, você vai ganhar 100, 150 no máximo, assim, se ganhar. Então, numa partida, você consegue dar uns 20 surrender. Então, até você ter as cartas, montar seu deck, aí você jogar de verdade, beleza? Espero que tenha ajudado vocês. Aquele abraço. Falou, valeu.